Olá, todos, todas e todos que estão participando do WikiMania 2022. É, meu nome é Rafael Deminícis. Eu sou assistente de difusão comunitária do projeto Wiki Loves Espírito Santo e eu estou aqui para apresentar para vocês um, um estudo de caso, né, do nosso projeto que a gente te, que a gente está desenvolvendo nesse ano de 2022 pelo Wiki Movimento Brasil.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 tanto no Commons como em outras plataformas, muito a capital do Estado. A fa... Tem falta de informação sobre é, boa parte dos municípios, né? tem municípios que sequer tem imagem dentro da, das plataformas é, Wikicommons. Ah, os editores estão muito concentrados em algumas cidades, são poucos editores e concentrados em algumas cidades,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 Uh, houvesse maior interesse de, do público em geral e que essas inscrições lá, já legitimadas dentro do território do Espírito Santo pudessem ajudar na divulgação, no envolvimento das pessoas com o projeto. O Wikiconcurso também seria uma, uma grande ação uh, a ser promovida, um concurso de pessoas que quisessem uh, editar e que vale, valeria prêmio,